pessoal, beleza? Aqui, Fernando Brasileiro e hoje voltamos aqui com um reviewzinho, né, uma jogatina básica de Apple Knight ou Apple Knight. Apple Knight, que nem agonizado vai falar. Bueno, como funciona aqui? Ele é um joguinho de plataforma free. Podem ver que tô, se é de grátis e free eu jogo, se não, não jogo. Então, pra mim tem que ser basicão. Ele é um 2D, é espada, pula, tira. É, mete faca, espadaço e joga, joga maçãzinha. Tem o Agastya, principal é o personagem masculino, e a Maia, que é a feminina. Vamos de Agástia. Agastia dinheiro? Não, Agastya. Ou Agástia, sei lá como é que é o nome. Ah, ah, ele tá em English, né? Temos aqui uma aventura medieval. Tá um, um dragãozinho bacana um, um cara que parece um, uma carta de Yu-Gi-Oh voando na cabeça dele Temos um, um mestre dos magos barbudo, mas geralmente os magos mais legais são grisalhos, né? Esse, aí, esse maguinho aí tá, tá de cabelo, tá, tá moreninho ainda rapaz, então não adianta Tem ali o nosso guerreirinho, ele tá com uma espada a la Minecraft, cheio de diamante pingado Isso aqui deve ser alguma cena futura ou alguma lembrança, será um flashback da vida Primeiro, geralmente o início dos jogos é feito tipo um tutorial. Olha, level 1, três. 3. Três 3 lives left. Tá tem três vidas aqui, ó. É para mexer, para fazer os baguete. Aqui eu pulo, aqui dois espadaço Opa, pulo duplo, tem triplo não. Aqui tem o Garaudin. Tá aí, ele tem, tá, tá ensinando a fazer o jump. Beleza. Jump, jump. Ah, ó, tem um loquinho pra atacar Ah, eu posso quebrar, eu tenho, eu tenho que quebrar O baúzinho de Eu tenho que atacar o baúzinho pra poder pegar as coisas que tem dentro Boa Passo por cima, double jump, jump, jump tá, Isso aqui sem querer eu já fiz né? Era tutorial, mas eu já fiz ó, Ability, throw apples Ah, moleque Da crítica eu, tenho, eu posso equipar até 30 até 30 maçãzinhos eu tô com 8 E ali tem um maguinho Ali, rapaz, muito joguei maçã com... Muito lancei maçã no... <risos> no Aladinho, rapaz, pra isso daqui Checkpoint, toquei fogo na, na lareirinha Beleza, checkpoint Tem pedras preciosas, tem maçãzinha Legal que cada movimento dele faz um arião, né? O cara... É bagunceiro, aí, Secret quest, olha ali, rapaz, brotou um bagulhete. tem então, como é que eu vou saber do... Ah, aqui eu posso recuperar a vida à vontade, será? Esses coraçãozinhos, deixa eu ver, eu já vou tomar um dano pra ver aqui, peraí. Vou tomar um dano desse cara aqui, ver. Ai, tomei um dano, eu perdi um coração, será que eu... Ah, tá, ele, ele ficou, ele tava ali disponível enquanto eu precisasse. Aí, eu vou mesclar espada e, a, e maçãzinha. Ó, as casquinhas de madeira, pode ser que caiu alguma aqui em mim, então não vou, não vou nem... Aí, rapaz, pelo duplo, ele não se abaixa, nem vai pra cima. Estranho, com... não sai de oito de maçã? Ah, agora ficou preso. Aí, louco. tá maluco. é bom que a maçãzinha vai longe, né? Ela tem umas alavanquinhas ali. Será que eu preciso fazer alguma coisa? Active é na porrada? Eita. Ah, é na porrada que eu ativo os bagulhete. É só aqui que vai? Ah não, aqui ele atira. É Toma. Cai. Toma moleque. Eita, caiu. Caiu os baguetes. Ah, as moedas vêm sozinho. Achei que eu tinha que catar tudo. Esse salto duplo aqui, ele é facilitador, né? Vamos combinar. Quebrei aqui. As moedinhas vão vindo? Ah, elas vêm tudo. Ali, que nem um bocói, ó. Mano, o caminho os dois caminhos me levam pro mesmo lugar. Esse salto duplo aqui é muito Muito prático. Ah, caramba! Vaza, vaza. Ah, moleque, ele me matar. Eu tô sem maçã já, rapaz. Tá pensando que... quê? Eita. Critical. Foi sem querer os críticos. <risos> Mas se tem crítico, tá valendo. Vem, morceguinho. Ele, ele é uma plataforma bem bacana, né? Vamos combinar. Aqui a alavanquinha. Ela aciona os, gr... os dentinhos ali. Isso aqui tem um... É pra acelerar? Ah, ele dá tipo um dashzinho Ah, show de bola Olha ali Dá pra fazer equipamentos? Dá pra fazer customizações, será? Tudo custa dinheiro? Vamos ver Aqui custa... Ah, eu tenho só 200 moedinhas Ah, rapaz, olha que bacana Temos vários customizações Essas aqui de dinheiro de verdade, ó. Nem me olha Nem chega perto de mim, rapaz Você tá doido Vamos vamo com o player normal Sai Aí, <risos> beleza, vamos indo pra frente, no, no modo casual, não sei se, é, ah, agora tem propaganda, vamos fechar a propaganda Toca a ficha, vamos ver a segunda fasezinha, rapaz, Apple Knight, ou Apple Knight, quem não manja do English like me Level 2, tá, será que isso aqui ainda é fase de tutorial, alguma coisa, acho que agora não, não vai ter mais dica não, né Esses cavaleiros, eu, A gente não sabe por que eles querem bater na gente, mas a gente tem que fugir deles. Tentar não apanhar. Essa é a dinâmica de todo o jogo, né? Tentar não apanhar dos loucos. Nossa, aqui é na, na violência, né? Até o portão achei que ia precisar de alguma eventual chave, alguma coisa que os caras já meteram o bronca. Bom que o reflexo dos caras, desses aqui, pelo menos ainda é lerdo. Tem, tem uma moedinha flutuante ali. Aí. Essas moedinhas é bom, rapaz A gente vai comprar Eita, pô, tomei, um, tomei um de dano Esse aqui, se eu não me engano, é meu amigo, né? Cara, eu vou matar aquele louco ali primeiro Ah, moleque O cara tá ali dando, me dando um tutorialzinho E eu matando os loucos Deixa eu só tem coisa escondida aqui, né? Não, não, não chega a ser secreto, né? Tava bem nas vistas, mas é que... Como não tava acessível? Aí. Eita, eita. Não morreu. Morreu de queda. Tô mudando de queda, será também? Acho que não. Ó, Grand Quest. Garraldins Quest. Será que eu tenho que achar algum cagumelo? Ele morre? Coitado Welcome Tá Não quer me dar algum presente tá, Eu tenho que achar cogumelos então, pelo que eu entendi que ele falou Eu tava batendo nele, mas acho que é desnecessário bater no meu amiguinho Ali é um checkpoint Tá, eu já tomei dois de dano Bom, bem assim. Beleza, quebramos uma agulhete de anúncio Brotou muita coisa, muita coisa, muita coisa. Tá, vamos pegar a maçãzinha. Maçãzinha é a base do, do Apple Knight, né? Por isso que é o, é o cavaleiro da maçã. Aí, rapaz. Toma. Bem tranquilo. Tem que tentar matar eles na quicada Pra não perder os bônus, né rapaz Senão quer, a gente fica só derrubando eles Não ganha as coisas Aí, olha, tem um monte de caixinha e coisa ali, ó. Ah, não, caixinha então, Os inimigos Bom que a, parece que ou o alcance deles é curto ou eles são tontos mesmo Ou os dois Nossa senhora Tem uma, uma rodinha patrulha ah, Ali, achei um o cogumelo Se eu usar o dashzinho, será que eu passo? Olha ali, rapaz não deu Nada com o cara pensar um pouquinho Antes de fazer os bagulho Eu tomei dano do cara Mas não tomei dano da caixa Ou seja, dano mesmo <risos> Me Lasquei de qualquer jeito É, tem que cuidar pra não cair no, Nos grampinhos ali, pra não morrer Onde é que era por... Não era por baixo aqui, né? Tem coisas secretas aqui? Não ah, mas ali ele me dá coisas secretas, ó Se eu der o cagumelo pra ele Ai, verdade, caiu de um dashzinho, quase que é de cara no espeto Oh, thank you Muitos prêmios, muitos prêmios Muito dinheiro, quero muito dinheiro Tá bom, tá bom, já peguei teu cagumelo Agora vamos para a próxima level Próxima fase, esse é a Apple Night, cara vou, vou dizer assim que é, é um passatempo Bem divertidinho se isso aqui tivesse na época do Mega Drive, com certeza seria sucesso. Porque ele é bem legal. E a dinâmica de jogo é fácil. Por exemplo, eu, teria, eu tenho quatro botões uh, fora os de movimentação. Eu tenho a espadinha, eu tenho o salto, que pode ser salto duplo. Eu tenho o da maçã e o dash. Então, um controle de seis botões de Mega Drive. Ou algum dos botões, tipo apertando... Talvez apertando B e C junto, alguma coisa assim, se fosse... O Mega Drive poderiam fazer a função do dash, sei lá. Então isso aqui seria um joguinho de Mega, de Super Nintendo, muito da hora. Tem os saltos duplo, a lá, Mega Man, né? Olha aqui, tem até essa armadilhazinha, eu pude usar ao meu favor. Eu disparei os dentinhos ali, os espinhos do chão. Eu não achei nada secreto, né? Eu não, não fiz questão de procurar, eu tô andando, cara. Minha, minha gameplay é assim, é andante. Então, bora. Eu não tenho nada que seja... <risos> Menos de... Milhões Mais uma propaganda Não tem nada que seja menos de mil. Então. então de duzentinho, duzentinho, vamos explorar o level 3 Pra gente conhecer o Apple Knight Vamos considerar que essas primeiras três fases é, é tutorial Então vamos explorar e ver o que a gente descobre aqui do joguinho Saltos duplos, olha lá Mega Man Várias referências, espadinha Espadinha lá Wonder Boy, temos maçãzinha lá Aladdin, temos diamantes, aquelas joia verde, estilo Zelda, temos cavaleirinhos, temos magos, aquela RPGs clássicos, então assim, coisa para fazer a gente tem no jogo e é muito legal o visual em si, ele é muito bacana, é muito agradável, vamos dizer assim o jogo ele remete a um clima 8 bits, 16 bits e tudo mais. Eita. Tem uma setinha pra cá agora, não sei o que, que houve. Eita, acertou a pedra em mim. Queria quebramos mais um bagulhete de anúncio <risos> Mas é bom que esse bagulho de anúncio dão pilas pra gente, né? Dão moedinhas, diamantes e tudo mais Aí, fechou Vamos ganhando, tentar não morrer... Nossa, dei um... Ah não, esse aqui era o que tava, era o Pouca Vida que já era um... Alguém que já tava no, no crítico Beleza, não achei mais nada secreto Por enquanto, né? Também não tô procurando... Aquela... Oh, olha ali, ó, foi eu falar, achei um bagulhete secreto, viu? Bem feito, Fernando. Falador. Nossa senhora. Achei que ia tomar dano. Perder vida. Pela queda. Ó, as grades de ferro ele consegue quebrar. Chega aí, Aqui é bem direto e reto. Tem seus segredinhos? Tem. Tem suas manhã? Tem. Mas é um jogo muito agradável. Recomendo, pessoal. Olha, de verdade. Se eu não sou pessoal que, que acompanha o canal. Sabe que eu tenho uma certa resistência a conhecer jogos. Esse aqui me foi sugerido... <risos> no, próprio, no próprio Play Store ali me sugeriu E eu agradeço ter sido recomendado Foi muito bacaninho Joguinho de plataforma bem simpático Aí, boa Apple Knight Apple é a referência aqui da maçãzinha né, Que ele fica atirando nos bonecranhos Não sei se tem um caminho único No princípio até agora foi só o que eu achei Foi um caminho só pra tudo eu poderia ter tentado rebater a magia ali, mas eu não vou arriscar. Aqui eu cheguei num beco sem saída. Então, teoricamente, ele, existe um caminho sempre. Teoricamente. Estamos com bastante massa vida, cheia. Tem um, um baú e um baú secreto ainda por aí. A ferramenta, o utilitário do dash, eu tenho usado pouco ainda. Mas vamos, vamos explorando. Olha ali, ah rapaz, assim é outro secreto Boa, viu? É só tentar Só o pegar itens meio atrasados assim que, que me agonia, que eu não sei se eu tô pegando ou não Depender da máquina Às vezes a gente se dá mal Eita Aí, derrubei ele no espeto Boa pegar aqui, estou tô, tô atraindo as moedinhas e terminamos rapaz, eu perdi, deixei passar um baúzinho, não sei onde foi mas os dois secretos eu catei, ganhamos coins e mais moedinhas, cada vez mais estamos desbloqueando conquistas, está aparecendo ali, é tudo no aleatório, <risos> espero realmente você esteja curtindo, eu estou curtindo bastante o joguinho, espero continuar ele aqui no canal, é uma gameplay suave, linear, bem do jeito que eu gosto muito obrigado por quem acompanhou até aqui, pessoal. Olha, quer que eu avalie o jogo? Ah, eu vou avaliar 5 estrelas. Aí, viu? Pronto. Avaliei 5 estrelas, porque eu curti mesmo o jogo. Espero continuar aqui no canal. Espero realmente que vocês tenham curtido também. Tá me agradando muito. Muito obrigado por quem acompanhou até aqui, pessoal. E se inscreva no canal Brasileiro. Se inscreva no Retrogramas 3.0. E principalmente, deem aquela força no Aula de História da Web 3.0. Já falei demais. E até a próxima.